Como é que é malta do aço? Vamos dar aqui para mais um vídeo. Hoje estamos no Del Sol e se temos Del Sol temos. VTEC, não é? Pois é, hoje vamos fazer um videozinho aqui no Del Sol. Vamos ter com o nosso amigo David. Vocês já conhecem o David, o homem dos alarmes, das luzes, dos rádios, dessas coisas todas. Pronto. Vocês já o conhecem, já é a velha raposa aqui no canal. Pois é, eu contactei o e disse: Pá, David, eu quero meter um alarme no meu Del Sol porque isto para já é um onda e um onda Honda desaparece logo, né? onda sem alarme, isto é, é um vestavias, e disse que queria um alarmezinho, deixa só um beito o agora... estava a dizer que eu até fico baralhado com o até fico maluco. Disse ao David, precisava de um alarmezinho, para quem pode alçar ao sol, para não roubarem, que estes carros são muito fáceis de roubar, e sem alarme então, com alarme eles já desaparecem, sem alarme então é, é um chamariz. E ele disse, sim sí, senhor, eu vou estar a fazer serviço aí pela zona, numa oficinazinha, vejo lá ter comigo, e, e, e, e em vez de eu fazer ir na tua casa, fazemos ali na oficina, que tem tudo à mão e, e dá para desmontar logo o outro carro, e assim fazemos isso num fininho. E eu aqui estou, vou ter agora com o nosso amigo David, vocês fiquem por aí, deixem já aí o like, que... qualquer coisa, qualquer coisa, dos ondas, isto está com barrote, isto está com barrote, ainda não fiz bem bem o que eu queria fazer, só dei aqui uns toquezinhos de Yuri 1992, <risos> a dizer, ah, hoje já está a tocar bem, já está a tocar bem, vá, bora lá, mas é motor alarme, porque hoje é dia de alarme, não é dia de barrote. <risos> Então, mal, já estamos aqui comigo, David. Bom dia, David. Ou... Bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Boa noite. Não lembro vi um programa que é dizia verdade Não é lembro rádio. Era. era um programa qualquer da rádio. Mas acho que é assim. Gravado. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tanto que que esteja no é. um sítio local ou não sei o que. Não <risos> é assim. para o Lutor, está <risos> Olha, já temos aqui o alarmezinho. Olha, fala-me antes da gente montar, fala-me uma introdução de 30 a 40 segundos. Olha, em primeiro lugar, pronto, o, alarme foi, o alarme foi oferecido pela Swadispare. Top, top, vai, top, estar top link, vai estar o link depois para vocês verem. Uh, este alarme, eu tenho andado a instalar muitos alarmes deles porque epá, a qualidade é espetacular. Para mim um dos melhores que está no mercado neste momento, até porque nestes alarmes que trazem comando para com o comando à parte, para este tipo de carro, tem uma vantagem muito boa, que traz incorporado na própria central do alarme o sensor de inclinação, ou seja, para tentativa de roubos, de jantes e catalisadores. Assim que ele inclina, Sim, logo. Sim vem top, logo incorporado. Top, top, top, top, top. Não é preciso estar inventar mais nada. Uh, é, depois de montado ele faz essa função sozinho, assim. okay. uh, portanto é pá, é um alarme que é bastante complexo, a sirene toca muito bem, traz as funções de quarto corrente, traz uh, a saída para fechar vidros, traz, é pá, basicamente é entre é é as que existem, é funcional, é funcional, okay. uh, é pá, aconselho a quem anda à procura de uma coisa destas, especialmente com a questão do roubo dos catalisadores, pois isso está mesmo da é muito bem, né? acredito acredita que sai mais barato, montar um alarme deste do que substituir um catalisador <risos> sem dúvida é, portanto uh, pronto e vamos a este alarme vamos aplicar aqui no, no del sol, sol ok uh... Olha, a gente estamos aqui na ZM Performance a fazer aqui uns serviços sim, faço aqui muitos serviços tem esta zona aqui toda imaginando, imag, imaginando que a malta quer vir aqui e ter, ter contigo podemos marcar sim, sem sem vou mostrar aqui a malta e fios com fartura e consegues fazer aqui, tipo imagina, um malta do Lisboa, que a gente é vente contigo, podemos marcar... podemos marcar aqui, exatamente, podemos marcar aqui, temos a questão também da... De... aqui bar aberto para o mal. Tem bar aberto. Tens aqui barco da EEC Cidade e aqui com a parceria que temos aqui com, com, com a ZM Performance, temos também a questão das centralinas, temos okay. soluções para as outras coisas, Sim. Sim. para a blues, EGRs, okay, as a okay. parte da reprogramação... Olá, fazeste uma coisa aqui que Exato, para chegar a fazer uns serviços. Exa exatamente. Opa, Exato. até mal, imagina, querem-me dar uns, uns pneuzinhos, enquanto Mudam um pneus ou o David montou ao um lado. <risos> <Também> <risos> o peco. É o PEC. É então é. vá, agora vamos montar aqui isto no vamos, vamos lá. Dá-me aqui um ponto de situação e explica aqui à malta que, Olha, o que, que, que é isto. Em primeiro lugar, pode ver que me queira matar por ter furado um plástico original. Já tinha, já tinha, já um tinha aqui um furinho Já tinha aqui um furinho por isso eu aproveitei, tive que alargar para meter este receptáculo. O que é que é isto? Isto é para nós utilizarmos com esta chave. O alarme traz uma, é uma segurança, ou seja, na eventualidade de tu, imagina, vais para a praia, perdes o comando, ficas sem pilha no comando, se abrires o carro à mão, ele vai disparar o alarme. Okay. Vai para o alarme, não consegues fazer nada do carro. E então tens esta segurança em que chegas aqui, encostas aqui e desativa o alarme. Okay, okay, esta chave okay. é codificada ao alarme. Isto tem é um código, é casada, lá para sem dizer. Ou seja, isto, esta chave só desativa este alarme, não desativa mais, mais nenhum. <risos> é, pá, é mais uma medida de segurança que este alarme traz, que não são todos os alarmes que trazem isto. Ficas -se okay, sempre okay, seguro, okay. mesmo que okay. fiques em pilha ou que estragues o comando ou percas as chaves ou qualquer coisa, tendo a chave de segurança, calas-o sempre. sempre. Sim, até para os robô, se for chamar o reboque, uh, se for assim, Sim, sim, sim. Não ir em cima do reboque exatamente. a apitar. Então, pronto, qual é o próximo passo agora? Qual é, Fios? Fios? fios. Vamos aos Fios? Vamos embora mas são as pessoas, a cablagem está aqui toda direitinha lá com 50 anos e o caralho e está tudo aqui tudo Falta-me soldar e tudo Já funcionado. testaste sem mim, meu pô, Acho que já testaste. Já, já. É a vez de eu ficava... Tu já viste o que era a gente testar e não funcionava. E não funcionava. Foi. A gente cortava, mesmo. É pá, não, mas hoje tem que ser. daqui. Este marico, isto é esta cedo, quando ficava no domínio, funcionou, agora não vai funcionar, vai, assim. funcionar funciona assim. Então, mas recapitula aqui, já o que é que fizemos, o que é que então, fizeste? É assim, basicamente, pronto, demoramos aqui mais um bocadinho porque o carro já tinha tido aqui uma larga, já tinha okay. tido aqui a parte do feixe central de origem anulado, tinha sido instalado por solas de feixe central e primeiro tivemos que de descobrir o que é que andava aqui, pronto. Há sempre, os meus carros é sempre gatos, já, já vi, <risos> há sempre, sempre alguém que sempre, já sempre, mexeu. Sempre. Uh, descobrimos o que é que se passava aqui, resolvemos a situação, Pusemos o fecho central a trabalhar com o, com o comando original ou com o comando do, do alarme novo. Do lado. Uh, fica Mostra. Mostra. Top. Tranca, destranca. Confirma. Está uh, destrancado. Temos o promenor ali do Yuri. <risos> ah, pois é, pois é. <risos> Eu só faço isto dos carros do Yuri. Carrega lá. Não há piscas. Não. É aos máximos. Há máximos. <risos> Dá lá de frente David para a malta ver. Está? Que é, tá, Aqueles pormenores à Yuri, é, todos é, é, os meus carros estão assim, não é David? Né, é verdade, da é verdade. Todos... Só, o Yuri, só o Yuri é que me pede isto. É o o gajo que me pede isto. <risos> Normalmente liga sempre sempre aos piscas. Olha, Depois, e tem um... Ele tem o um sensor de inclinação. De inclinação. Sim. A tentativa de roubo de jantes, tentativa de ah. roubo de catalisador vai ajudar. Depois, pois, para jantes, catalisadores... Ativamos o alarme, o alarme ele entra em modo de, de, de repouso até reconhecer os sensores todos e tudo mais, demora sempre ele enquanto estiver a piscar rápido não está ativo só depois de deixar de pescar rápido vou dar um exemplo deixas alguma coisa pendurada no retrovisor fechas a porta e fica a banar ele dá aquele tempo aí para essa peça de parar okay. e depois ele começa a reconhecer uh, e ele dispara se abrirem as portas dispara se levantarem o carro dispara se puserem a, a mão dentro do carro esteja o carro com a capota ou não sim ok ah. se a gente tirar a capota se alguém meter ali a, a mão, mãozinha vai disparar vai disparar logo vai parar, ok agora pronto já temos o barba a pescar lento quando ele está lento já está ativado. Funcionar. dás te lhe um, ao macaco Vamos roubar um catalisador, claro. vamos claro. roubar um catalisador. Claro. Ai a Zé ganha que tranca, ai maluco, ganda buzina, bem, canta, canta bem. para caralho. E, caraca, e até agora fizemos assim um bocado à pressa porque com menos inclinação ele disparava na mesma. Pronto. Mas como estavas a rápido sim. Com menos inclinação ele dispara na mesma. E aliás neste carro assim já é uma altura boa para alguém se pôr debaixo do carro porque se ele tem na posição mais baixa é impossível. E é o que eu digo que faz a proteção do catalisador, e pá, eu, eu aproveito para dizer isto nos vídeos, ao que é que puxa braços à minha sardinha e, e, e quero que a malta faça as instalações até porque eu estou aqui para trabalhar, mas é muito mais barato, mais uma vez eu digo, o alarme do que um catalisador. E umas jantes, é, é. Ah, é é e, e cada vez há mais. Yeah, e depois a malta, quando chega ao carro, está sem jantes, sem pneus distrito no meu chão, é, é... é um isso tudo... é, é, é sondas das lâmpada é. cortadas, é centralinhas que às vezes ardem porque as sondas ficam de carros fios umas nas outras, é pá, é um problema. Cara. Ok, olha, em termos de, de alarme, uh... é este, é o HPA EVO, vocês um... podem entrar, pronto, vai estar na descrição, só desespero, eu sei muito muitos é que para além disso, muitos artigos telemática. a META tem uma gama enorme a nível de alarmes de okay. localizadores com um serviço próprio mesmo da META, aconselho é que vão ver lá a página, tem instaladores em todo o país, podem entrar em contacto direto com eles, que... E tu és um de porto, deles, não é? Eu é sou um deles. Se forem tem no norte, tem no norte, se for do sul, tem no sul, não é preciso grandes locações que eles trabalham no Portugal inteiro. Ok, em termos de, de preços, tu sabes dizer mais ou menos quanto é que fica este Olha, não, sei, não sei dizer de cor, de cor, até porque o preço de instalação vai, vai, depende das do Depende profissional, depende, OK. mas uh, apontamos aí para um valor na ordem dos 300, mais coisa, menos coisa, Okay. 300 para cima, 300 para cima. Com, com estas funções com estas características, todas. características, sim. Okay. É possível ainda adicionar mais módulos. Há sensores, há sensores hum, os chamados micro-ondas, há, há, há sensor de choque, há sensor de tudo e um par de botas. Eu sei, uma gama enorme a nível do mesmo. Os carros fazem para estes carros, mas fazem também para os carros mais novos. Tudo o que seja CanBus tem protocolos para tudo e um par de botas. Tudo okay. a funcionar bem. Características como, por exemplo, até reconhecem se os vidros ficam abertos ou não nos carros que já são CanBus. Epá, são bons. sem dúvida. ok. okay, sem okay. Dúvida. Bem, está feito mais um sorrisinho aqui do David, Ele é eletricista Barbosa. <risos> Vai estar o um link na descrição, tanto do David, como do alarme, quanto o sinal aqui, o alarme para a gente Como aqui desta oficina que nos cedeu as instalações, eu vou pôr na descrição. Uh, se quiserem que o David venha aqui instalar, é só contactar e ir para Vai! Gás! Eu ganho a gás! <risos>